Round e aí, pessoal? Eu estou enfrentando Blanca nas ranqueadas. Calma. Esse Blanca aí fica com a mãozinha e com o pezinho aguardando. O cara tá esperto. Vou me atacar aqui, mas que eu percebo é que esse blanco Ele não veio como desesperado Só agora pra poder ganhar que não acaba mais Vai lá Quase que me deixou tonto Vai A gente tem que usar tudo que tem <risos> Lógico isso eu aprendi nos grupos. É melhor usar do que perder e ficar e morrer com a sua vida, com seu V-Trig, com tudo. É melhor gastar e, e ser feliz com a vitória. Meu setup bonito Eita. Aí fica difícil, né, cara? Calma Ah, é vadia Não parece que o Zeguer fala vadia? Vai aí! You win! Round Fight! É, o cara tá jogando bem, ele fica com essa mãozinha, mas eu tô esperta com a minha jogada. Até para não perder meus pontos, né, e... E vencer. E de novo, no meu golpe. E eu achei esse Blanca menos desesperado do que eu venho enfrentando. Quem joga com ele aí, comentem nos comentários que... Ajuda e até na jogada. O que vocês fariam se enfrentasse esse personagem? Ele tá aguardando. Eita, esse golpe tem que ficar bem atento. <risos> eu saí, eu sabia. Eu tenho que ficar muito atento nesse golpe. Vem pra cá pra você ver. areate quando ele vem com esse com essa bolinha soltando, se você soltar no tempo certo, dá pra tirar. O cara tá esperto. Olha. Eu dei o Oriá, e ele me enganou ali. Tá achando que vai ficar com esse golpe pra sempre, né? Bem, que eu tô esperta. É Sonic! Bom, ganha aí, né? Vamos para o desempate agora. No round final. Todos se preparando com as mãozinhas. Que, que merda é essa? Vamos pra lá. Pessoal, o que vocês fariam é, enfrentando esse Blanca que fica pulando toda hora? Coloquem nos comentários que ajuda bastante. e Eu tenho utilizado muito as dicas de vocês. Eu até agradeço que eu tenho melhorado. Aí não dá, né, cara? Mas eu não vou dar Deus, do puta do ZF. Do Até não, o bichinho sabe nem o que fazer. Meu, o que, que você quer com essa mão? De novo? Vai falar que eu tô bem certo. Vem. De novo? Meu, cara cara pode pular Sai vai falar O jeito é tentar vencer com o meu pilão Porque se eu dar um pulinho O cara passa com a mãozada mão na bunda mão, né, Do coitado De novo? Fica quieto Mais essa só falta mais um pouquinho. Para de soltar seu Sonic aí, por favor. ó oh, me chamando. Safado, Vem pra cá para você ver. Uxarinho, eu de olhar de novo. Vou sair bonito. <risos> eu achava que ia morrer. <risos> Segundo round, tem que ficar bem esperta. Meu, nesse golpe que ele fica pulando, soltando o Sonic, o que vocês fazem normalmente? que aí. É difícil, eu acho, de sair desse golpe, mas... Tudo bem que tem que ter o um momento certo para o Zangief dar o lareate dele, mas... Complicado. Olha. Tem que ficar esperto aqui para não perder. Oh, my god, Tem que ir mais para frente. Tomar muito cuidado. Ele aguenta tudo aqui no peito dele. Vai. Ele é bem treinado. Meu, que bicho que é esse? Ele tá parecendo um macaco. Só fica pulando. Cara! Lá, tudo de mim aqui Que isso? Como assim? <risos> Tava tudo ganho Agora Você vai ver Sai daqui que eu não desisti Se inscreve no canal, deixa o seu like e continua nos seguindo para ver as próximas rodadas. E então até a próxima. Tchau!